No ar, informativo do sistema OCB Rondônia. Aqui, o cooperativismo tem voz. A semana foi de muito trabalho em prol do cooperativismo. As pré-assembleias e AGOs continuam acontecendo. E o presidente do sistema OCB Rondônia, Salatiel Rodrigues, participou essa semana nas seguintes cooperativas: Cicobi Ourocred, Credi Jurde, Credi Sul, Cicobi Centro e Credi Cis Sudoeste. O presidente também está esteve na reinauguração do Cicobi de Vista Alegre do Abunã. Incentivando a cultura estadual, essa semana teve a entrega do voto de louvor à Orquestra Sinfônica de Vilhena na Assembleia Legislativa do Estado. Em Candeias do Jamari, o presidente prestigiou e visitou a entidade Pequenos Brilhantes. Teve também representatividade em Brasília, onde a PEC 110 de 2019, que trata da reforma tributária, foi a pauta do Senado. Aqui em Rondônia, o SESCOP realizou o curso de delegados para a cooperativa SICOB Amazônia. E mais um reforço para a saúde do Estado aconteceu essa semana com a inauguração da unidade de terapia intensiva adulto e neonatal da Unimed de Porto Velho. Encerrando a semana com chave de ouro, os representantes do Sistema OCB Rondônia participaram de uma reunião na Facer, onde falaram mais sobre o cooperativismo. Sistema OCB Rondônia a voz do cooperativismo.